Novo, mano, a partir de andamento é fogo, cara. Eu estaquei tipo pra cá. Então, amor, remédio da sof. Será que deve estar uns 410 graus hoje? Deve estar uns 49 com 28. Vixe, por que eu não entrei? 00. Oi, remédio da sof. Tomei, tomei. Eu não entrei, Fê. Por que? você não selecionou arma ainda. O que eu faço aqui? Estamos acabando com ele. Filho da puta. Uhum. Eu não entrei, não. Só você entrou. Não. Oi? Eu tava junto, pô. Ué, tô afando, tô Aí, mano, você Cê tá aqui, aperta o bolinha. Aperta o bolinha, rápido, rápido. Escolhe uma arma escolhe uma arma. Como que não dá para escolher? Mano, você tem que selecionar uma Como arma que que você tá no jogo, senão você vai cair. Mas eu não tô conseguindo assistir para selecionar a arma. Mano, meu Deus, William. Aperta, sei lá, a opção, escolhe uma arma. Aperta uns botão, velho. E aí, você apertou? Já era. Quero o quê? Estamos sendo superados! Caiu? Morre. Os inimigos estão fugindo! Matem todos eles! Mano, os caras tá. Os cara tá um do lado do outro, mostra o beiro do, da bexiga, mano. Veículo de reconhecimento está no ar, à procura de alvos. Hum. Tomei uma dosada na lata agora. meu Deus que o povo de reconhecimento mano, foi que, que lixo concluído. velho que eu tô estamos sendo superados Puta merda Como esse cara me viu, mano? Terrei a bomba Hum. Ah, velho, que jogado de uma lenda. Pena que eu errei. Vai ser muito bom. Estamos ah, no controle do campo de batalha. Atrás, William, atrás, William, atrás. Qual o outro lado, viado? Não faz, não. Nervoso, A, aeronave reconhecimento. Reconhecimento A aeronave de reconhecimento. Porra. Fico nervoso, cara. Aeronave de reconhecimento. Procurando os alvos. Aeronave de reconhecimento foi destruída O voo de reconhecimento foi concluído. Dei de cara com cara, não devia ter voltado, mano. Puta, eu sem bala tava no QG dos caras, velho. Veículo de reconhecimento subiu. Tô nas costas de um nego aqui, mano. Meu personagem o parou de correr, proteja a zona de entrega. trincheira. Boa, moleque. Valeu, bem executado foi muito importante. Um o Caraca, velho. É assim.